Eu nasci em São Luís do Maranhão. É, eu vim para o Rio com 17 anos, em 75. E Eu vim porque... <risos> eu vim estudar, na realidade, porque queria eu fazer arquitetura na época, e lá no, em São Luís não tinha é, faculdade de arquitetura nessa época. E aí eu vim, eu, eu tenho uma... É, eu tenho uma parte da minha família já tinha já morava aqui a minha avó e algumas tias pelo lado do meu pai e aí eu vim num primeiro momento foi isso vim estudar fiz vestibular fui estudar arquitetura e em uma determinada eu já tinha me formado ou estava me formando quando começou assim é, muito intensamente né, na área de classe média que não tinha antes né movimento de moradores de associação de moradores e foi aí que eu comecei eu de alguma durante a faculdade nunca tive cheguei a, a fazer parte de um de um centro acadêmico da, da faculdade que eu estudava mas ainda era naquela época da ditadura e os centro acadêmicos da maioria das, das faculdades eram meio tutelados, né? Você tinha que eu só fui eu só fui ser porque o, o na época lá a faculdade que eu estudava exigia que as pessoas que fizessem parte do centro acadêmico não não tivessem reprovações, não tivessem isso, não tivessem aquilo, aquela essa maluquice toda. Aí me convidaram, eu fiz parte de uma chapa lá, mas assim nunca fui uma militante atuante de movimento estudantil em momento algum. É, quando eu é, vim para o Rio, eu falei já que eu tinha 17 anos, eu vim no meio do ano, no meio de, um, de 75 para já fazer vestibular no início de 76, né? uhum. Era né? Qual faculdade é que é mesmo, você fez? Arquitetura. Uh, em Meso, uh, é, Santa Úrsula. A Santa Úrsula. Sim. Santa Úrsula. Uhum. Eu fiz Santa Úrsula. Uhum. E, na época, era assim, tinha alguns cursos na Santa Úrsula muito importantes, o de arquitetura era um deles, e o de é, os da área de, de pesquisa, biologia, esses, também eram muito importantes na época, por causa de é, vários professores. Os professores que fundaram esses cursos lá eram professores oriundos de escola pública e que saíram das escola pública na, na ditadura militar, foram meio que é, demitidos das escolas por causa da sua posição política. Né? Então, tinha um bom curso de biologia. Bom discurso nessa área assim, de, de ciências por conta disso. Eu e formei aí? em 81. Uhum. E aí, é. você. Desculpa, desculpa, Conceição. É. Desculpa, desculpa, acabei te cortando, desculpa. Não, é, não eu só queria só, é, pontuar o seguinte: né? você estava dizendo então que durante a faculdade você se aproximou de alguns movimentos de moradia, alguma coisa assim? Você podia Não, falar um pouquinho isso já mais? Não, foi, isso já foi assim, final da faculdade. Aí começou, ah, tá. começou a, a ter aqui, no bairro que eu moro, até hoje, eu sempre morei no mesmo bairro, quando eu vim para o Rio, a, a minha avó e as minhas tias moravam já em Laranjeiras, e depois que eu vim para onde eu moro agora, também é Laranjeiras. Então, é, é, foi, era uma, foi uma, uma, uma, uma associação de moradores desse tipo de classe média bem importante, a, uhum. a Mal existe Amal. até hoje, a Associação de Moradores de Laranjeiras. E aí, assim, tinha muita gente de esquerda, tinha um pessoal aqui da minha rua, e a gente começou a se aproximar, tanto eu quanto a minha irmã na época. E aí a gente, dentro da Associação de Moradores, além de toda a militância de bairro, dentro da Associação de Moradores tinha um cineclube. Tinha um cineclube. E esse cineclube, nessa época, eu não sei como é isso hoje em dia, mas nessa época tinham muitas instituições que, inclusive a Embra Filmes, que existia nessa época, que emprestavam filmes para você passar, fazer discussões, lembrar filme, Instituto Goethe, Aliança Francesa, tudo isso. A gente pegava filmes, a gente fazia uma sessão por, a cada 15 dias e fazia debates sobre, sobre os filmes. E aí foi que, de alguma forma, foi a militância política, foi entrando mais política, foi entrando... É, na minha militância, né? que, que começou a Associação de moradores, as, as coisas que o bairro precisava, depois o cineclube, o interesse por cinema, que eu já tinha, já gostava muito de cinema, de ir ao cinema, de ver filmes, essas coisas todas, e aí é, e veio o cineclube, veio o cineclube e a gente fazia toda essa discussão. E com essa discussão veio uma outra etapa da minha militância, que é a do movimento feminista, porque no, no, a, próximo aos 8 de março sempre tinha, a gente tinha que procurar aqueles filmes que tinham a ver com o tema e procurar aquelas pessoas que discutiam e que já militavam nessa, nessa área do movimento de mulheres, do movimento feminista. Mas, né? uhum. E, por conta disso, eu fui é, um pouco saindo da militância de movimento de bairro e do cineclube e entrando na militância do movimento de mulheres, do movimento feminista. E que foi assim, o resto da, da, de toda a minha militância. Na realidade, começou por aí a militância do movimento feminista e até e, e, entrar para a militância do movimento de mulheres dentro do partido, do PT. E você se filiou ao PT já nesse período? Porque era bem o período inicial do PT, né? O é? 81, 82 é, 82 foi, foi a primeira eleição, né uhum. 82. Isso. É, eu já votei no PT nessa época, mas não era militante do PT. Eu comecei, eu acho que eu comecei a militar no PT mais ou menos em 84. Sim. Uhum. E aí, é, também tudo por conta do movimento de mulheres, de, da, das discussões, dessas coisas assim. Em 87, eu me filiei ao, ao partido. Certo. Em 87. Aí foi quando a gente começou a fazer aqui no Rio, já tinha, mas eu não fazia parte, o núcleo de mulheres do PT, que em São Paulo tinha Comissão de Mulheres, aqui no Rio tinha o núcleo de mulheres do PT, que juntava... Não só... Na época que os núcleos, inclusive, elegiam delegados, votavam, esse tipo de coisa toda. Então, a gente não tinham só mulheres do, do Rio de Janeiro, do, do município do Rio, tinham mulheres da Baixada, mulheres do, de todo o entorno aqui da do região dos lagos, aqui por perto do, do, da capital. E o Núcleo de Mulheres era assim, a nossa militância durante muito tempo, né? E tinha algumas pessoas que foram muito importantes na construção do PT, tipo a Angela Borba, a Lúcia Ruda que foi a primeira deputada que a gente teve aqui no, no Rio de Janeiro, deputada estadual, uhum. né? É... Outro dia, eu estava lembrando, porque hoje a gente tem aqui no Rio a deputada Rosângela Zeidã. Né? A Zeidan era garotinha na época que a gente começava, militava no núcleo de mulheres. Né? Ela era um grupo de mulheres de Nova Iguaçu, a gente tinha, fazia muita... Fora as reuniões aqui, muito no, no centro do Rio, às vezes, às vezes a gente fazia algum tipo de encontro é, e usava muito moquetá, que era uma coisa da igreja católica, e que cedia para a gente, a gente fazia reuniões, e o pessoal de Nova Iguaçu era muito atuante, a Zidane, na época, era de Nova Iguaçu. Sim. O nosso campus é bem próximo lá do, do, Moquetá, do é, Moquetá. No bairro de Moquetá. Bem perto lá ah. da, da diocese, né? Da igreja. Isso. É. E sempre teve muita proximidade com a igreja católica, né? Sim, sim. Oh, Conceição, uma curiosidade agora, você falando isso, né é, como que se dá essa relação entre a igreja de Nova Iguaçu com o movimento de Laranjeiras através da Zaidan? É isso que você estava dizendo? Não, não, não. Não, era porque assim, muita gente que era do PT, homens, inclusive, eram daquela área de Nova Iguaçu. Né? Não só Nova Iguaçu, como a Baixada como um todo. Mas Nova Iguaçu era o município mais importante porque, na época, Nova Iguaçu, inclusive, incluía Belfort Roxo, Queimados, uhum. tudo isso, né que uhum. partiu depois. Né? Mesquita. Então, né? assim, é, é, Mesquita era um, um lugar, do, um, uma área importante de militância do PT. Então, uhum. o. o, o o núcleo de mulheres era, era núcleo de mulheres da capital só no nome, vamos dizer assim. Uhum. Porque, na realidade, reunia mulheres de toda essa área aqui da, da grande, do Grande Rio de Janeiro, vamos dizer assim. Uhum. E, Conceição, e... Oh, desculpa, Alexandre, só uma coisinha, só para não perder esse gancho. É, Conceição, é, uma, uma, das, uma das coisas interessantes né, desse projeto que a gente está fazendo é ver a diversidade de trajetórias, né, na, na, na nesse início do PT, né? Cada estado uhum. tem as suas características próprias, né? É. é no Rio de Janeiro uma das características que tem é de uma presença importante do brisolismo, né? Do brizola, enfim, no caso da influência que ele teve, etc. Uhum. É no movimento de mulheres ou nesse início quando você está entrando no PT é, você tinha é, relações, conflitos, disputas com outras forças nesse campo da esquerda ou você não, não, não participava dessa, desse tipo de discussão? Não, a, a gente tinha muita disputa interna, né? mais do que tem hoje, eu acho. É, muita disputa interna. Mas, assim... No movimento de mulheres, e logo após, a, quando eu comecei a militar no PT, o, o, o que era importante, o grupo que, de mulheres que era importante dentro do feminismo eram as mulheres do PMDB. Tanto que, assim, 8, 8 de março, organização de 8 de março, organização desse tipo de coisa, era tudo feito meio por elas, assim, o conselho de mulheres foi assim, uma luta que elas... Tomaram à frente, mais do que a gente, na realidade, porque elas já tinham. Eram todas feministas antigas, é, da, que tinham, tinham vários grupos, de, de, na época, de, de movimento feminista, que não eram ONGs na época, eram, eram grupos mesmo. Assim. E elas. É, eu diria que a disputa era mais com elas, mas não, não chegava a ser uma disputa é, ruim, vamos dizer assim, uma disputa como hoje a gente tem, assim, hoje eu, eu não tenho ido mais muito, né, mas, assim, é, organização do 8 de março hoje, aqui no Rio pelo menos, é uma confusão com o PSTU, que é um partido assim, desse tamanho, que é absurda, é, com o PSOL. Assim, hoje, até acho que hoje, hoje de Bolsonaro para cá, vamos dizer assim, a relação com o PSOL melhorou bastante. Né? Mas assim, até um tempo atrás, quando eu militava mais ainda, a relação com o PSOL era bem ruim aqui no, no Rio. Porque aqui é meio berço deles, né? Uhum. Assim, um bando de gente importante do pessoal era daqui do Rio. Então, era, era bem complicada a relação com o movimento de mulheres dele. Com as mulheres do PMDB, como elas já eram mais antigas, mais velhas do que a gente, nós éramos meninas nessa época. Então, tem, tem gente que está no PT hoje, tipo o Dete Pereira de Mello. Sim. ela Nessa época, ela é uma mulher do PMDB, né? da, uhum. da, da, da cúpula do PMDB, inclusive, da do Rio. Certo. E, e tem outro... Você mencionou a Iudete, teria outras figuras importantes assim, que você lembra? Iudete, Branca Moreira Alves, uhum. é, é, essas mulheres todas, assim Danda Prado, que é irmã do... do é filha do Caio Prado, do Caio né? Prado também Júnior, também morava uhum. aqui uhum. no Rio. Várias pessoas. Graco, né? uhum. é. É, exato. Várias pessoas, assim. É. É, do movimento feminista, e, e a, a Branca, a Iudete, a Comba, que é, é, foi juíza até bem pouco tempo, essas pessoas eram do PNTB. A, a Comba, inclusive, foi candidata a vereadora, deputada, algo assim, uhum. pelo PMDB. Uhum. Mas, assim, não, não, não tinha uma disputa, assim, enorme. Era o movimento feminista, uhum. assim, não era uma disputa partidária. O que eu, que eu ia perguntar antes, quando o Jean... Já... Trouxe essa questão, é a seguinte: porque você estava mencionando os eventos no espaço da igreja, lá no Moquetá, né? E, uhum. e como é que era essa questão da pauta? Quer dizer, uma coisa é o movimento de mulheres, né? Que você tem certas pautas que são comuns, né? Mas tem certos aspectos da, da luta feminista que, aí em relação à, à igreja, né? Mesmo a igreja progressista, são mais uhum. difíceis de. De, né, de, de lidar com o tipo né? aborto. Exato, aborto. Uhum. Né? Isso se colocava? Assim, como é que vocês lidavam com essa? Normalmente, eles emprestavam o local para a gente, eles não interferiam em uhum. nada. Eles emprestavam o local para a gente fazer os encontros e era isso. Não, não tinha nenhum tipo de interferência uhum. com relação a isso. E, você e nos... chegou a ter contato com o. o, o Às Dom... vezes a gente ah, já teve. A gente, já a gente tinha mais, mais embates, vamos dizer assim, com relação a essas pautas, como o aborto, com pessoas de dentro do partido, muito próximas da igreja, do ah, que com as pessoas da igreja que estavam que de fora, vamos dizer assim. Sim, mas os militantes católicos mesmo. É, sim. exato. Uhum. Já? Não, ah tá, não, eu ia perguntar se nessas reuniões você chegou a, a ter contato com o Dom Adriano Hipólito. Eu estou puxando esse gancho por causa um pouco dos nossos interesses. Não, ele era o bispo de lá, né? Mas é, não, não tinha, assim, nenhum contato. A gente não tinha nenhum contato. É, é porque a gente está é. trabalhando, inclusive, na, na digitalização dos acervos lá da Cúria, né? Uhum. Que dessa época são, são muito ricos, assim, por conta de toda, todo o vínculo com os movimentos sociais na, na Baixada, né? então, uma uhum. curiosidade. Era então, muito importante, no Novo Iguaçu, como Caxias, a gente tinha é muito militante e muita militante do movimento de mulheres em Caxias, uhum. bastante vo mesmo. Você se formou em arquitetura e você trabalhava também né, nessa área, você falou que... Tem Eu trabalhei arquitetura. com arquitetura até 82... Uhum. Eu trabalhava num escritório de arquitetura, eram dois arquitetos e eu. Assim, aí estava numa época em que assim, a gente estava quase pagando para trabalhar. Né? E aí foi na época que o Jorge Bittar foi candidato a vereador do Rio, aquele, aquele ano que ele foi o candidato mais votado do PT. E, tal. E, e aí algumas pessoas que trabalhavam com ele, me chamaram, perguntaram se eu, se eu topava trabalhar. Na realidade, foi bem o contrário, foi assim. É, as pessoas me perguntaram se eu teria alguém que quisesse cuidar do escritório de campanha do e Iam pagar X para essa pessoa. Eu já numa situação ruim, com a arquitetura não dando mais nada. Aí eu fiquei pensando assim: eu disse, quer saber? Eu Vou perguntar se pode ser eu. Aí é. acabou sendo eu. Aí fiquei, acabou que o Bittar ganhou e acabou que eu fiquei trabalhando com ele como. Trabalhei com ele como, na, na Câmara de Vereadores. Depois, na época do Garotinho, ele foi ser secretário Fica de planejamento também. Trabalhei na, no, com ele e. e... Ele deputado federal durante algum tempo. Depois tive que voltar para a prefeitura. Porque uhum. Eu já era funcionária da prefeitura, era cedida esse tempo. Ah, ficou cedida, então, uhum. cedida. certo. E, e aí você disse que em 87 você se filiou, né? No Sim. 80, é. E, e já, se envol... já mais envolvida com essa organização das, das mulheres. Sempre, mesmo, de mulheres, né? é. Uhum. Uhum. E trabalhando mais assim como assessora, então do Vitae, no caso. É. É, em 87, eu já trabalhava como assessora dele. E, assim, até 82, 83, é, é, que eu estava na, na, na iniciativa privada, assim, era profissional liberal, mas eu, assim, não tinha muito tempo de, de militar, era aquela coisa de você vai numa reunião de noite, né, quando, uhum. quando consegue, o final de semana. Quando você vai para o gabinete de um parlamentar, aí você já tem mais tempo para fazer essa militância. né? Uhum. Em 87, 83, eu fui para o gabinete do Bitar e já, já era mais militância não só é, partidária nos diretórios, no próprio gabinete, e com o movimento de mulheres, que eu nunca deixei, e o trabalho parlamentar né, dentro da Câmara. Uhum. Certo. E em uh, 92, que a Benedita foi candidata à, à prefeitura, né? À prefeitura. Uhum. Né? E você foi. tem lembranças fortes da campanha, sim? Algumas lembranças. É, é, porque na época da, que a Benedita foi candidata. Assim, a gente não tinha ideia que é pena de ter o segundo turno. Uhum. Porque. Eu não lembro. Lembro do César Maia, que foi quem ganhou a eleição depois. Não lembro quem mais tinha candidato. Mas certamente tinha candidatos na época que eram mais. Que tinham mais possibilidade de. Acho que foi o primeiro ano que teve segundo que turno. Que teve segundo 92. turno. Foi. foi, né? Uhum. A gente teria ganho se não tivesse o segundo Pois é, é. É. é. Mas assim, tinha muita coisa. A, gente, a Benedita ela é uma pessoa que, por mais que ela tenha uma coisa muito religiosa, que ela, a vida toda foi evangélica, ela sempre teve uma relação com a gente do movimento de mulheres e com as pautas que a gente tinha, que às vezes eram complicadas, bem boa. Ela não era uma pessoa que dizia assim, eu vou votar contra o aborto por isso, por aquilo, por aquilo outro. Na realidade, ela explicava para gente que não podia, que era da fé, que era isso, que era aquilo, mas que ela ia se abster daquela de uma determinada votação que fosse uma votação complicada para gente a gente respeitava uhum. né? ela assim ela sempre teve um bom movimento com uma boa relação com o movimento de mulheres sempre teve sempre teve não só do, do de dentro do partido como mulheres de fora do partido uhum. né? não é como Jandira que tem assim não tem a história da religião, então é mais fácil transitar dentro do, do, do movimento de mulheres que tem umas pautas que são complicadas para quem tem é, alguma relação com religião. Mas ela sempre teve muito boa relação com o movimento de mulheres, tanto do PT quanto de fora do PT. Certo. É porque essa campanha da essa coisa de ir para o segundo turno é meio de, de surpresa, né? o pessoal fala muito que foi uma campanha muito bonita, né? É. Uhum. E, e que teve foi. essa, enfim, foi, foi a novidade do momento, digamos assim. Né? Acho que eu... foi, eu tenho a impressão, não posso dar certeza absoluta, mas foi, eu acho que foi na campanha da Benedita de 92 que a gente começou a fazer as caminhadas das flores. Sempre tinha um, um evento em todas as. As, as campanhas majoritárias é, prefeito governador presidente da república em que a gente fazia essa grande caminhada é, da, da, das mulheres em que a gente ofertava flores para os eleitores que tivessem no entorno né da, da, da, da passeata da caminhada foi na foi acho tem quase que certeza absoluta que foi nessa, na campanha de 92 que a gente começou a fazer. Uhum. Depois virou um dia nacional assim, A Secretaria Nacional de Mulheres é, Escolhe um dia Que a gente chama de Dia Leilais Para fazer eventos De mulheres em todos os locais Dependendo de ser é prefeito Governador, presidente da é república é e dentro do partido, Conceição, essa quer dizer, teve muitos debates também, né, sobre questões pautas específicas, né, das mulheres, inclusive o PT teve esse pioneirismo, né, de cotas na, nas direções e depois quer dizer como é que o que que você você que estava na linha de frente disso assim, né, o que que você o que, que foi mais marcante para você assim nos anos 90? e então, tal nessa então na da época mil, né? da na época da, da, do, da, da aprovação da cota de 30%, eu era filiado ao PT, era militante do PT, mas não era de direção. Assim, eu não era uma pessoa que era eleita para ser delegada para o Congresso. Entendeu? Então, assim, eu participei do Congresso Estadual, da discussão, toda a discussão estadual, até o Estado, né, porque tinha município também, tal, tal, não era PED, então eram uhum. as discussões é, nos encontros, até o encontro estadual. Eu, a, na, no encontro nacional, eu. eu é, na, na Cotas foi 90 e. Não. Pois é, foi por aí, eu não tenho certeza. Eu ia dizer 94, mas eu não tenho tanta certeza. É, pode é. ser. O primeiro congresso. Estou dizendo que essa coisa de data não é. é não, não isso, isso a gente pode ideia. conferir. Eu lembro é. que foi nesse período, só estou com essa dúvida mesmo, 94 ou 95. É. Né? Eu uhum. peguei assim, ontem eu estava procurando é, as datas que a Luana me pediu para. Em que eu tinha sido da secretaria, e aí eu, olhando as caixas com, com panfleto antigo, aí tinha um panfletinho da, do Congresso, mas eu não me lembro de ter visto a data, não. É, e, e aí você começou a atuar mais assim, o nível de, de assumir cargos, né? De, de que a própria criação de secretaria, você falou que tinha o tinha um núcleo, né mas é. não tinha secretaria ainda né? interna. Não, é, a, gente, a gente depois tinha o um núcleo aqui no Rio, tinha Comissão de Mulheres em São Paulo e tinha algum nível de organização em alguns outros estados, Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Sul, mas a, a, a, a, era muito, muito precária a, a, a organização de mulheres até, eu diria, 97, 98, 96, por aí. Quando foi? Mas a gente fazia um, um, um determinado grau de barulho dentro do PT, apesar de não ter esse tipo de, de organização. E aí, a gente passou a ser, em um determinado período, Subsecretaria de Mulheres, Nacional de Mulheres, dentro da Secretaria de Movimentos Populares. Isso acho que deve ter sido em torno de 95, por aí, 94, 95. E quando foi em 97, um dia, o Zé Seu era presidente do PT. Ele, um dia, conversando com a gente, falou assim, olha, toda vez que vocês fazem algum tipo de reivindicação, o povo do diretório diz assim, mas elas não são nem secretaria, elas são. Por e pedem tanta coisa, e querem tanta coisa, e isso e aquilo. Vamos, então... É, propor o Diretório Nacional que vocês passem a ser Secretaria Nacional. Aí ele foi na época que ele era presidente do PT, em 90. Ou finalzinho de 96 ou, no, ou início de 97. Aí é, eu tenho essa data em algum lugar. É, um, tem um, um papelzinho. A fundação deve ter, porque tem, é, é, são aqueles documentos de de encontro de, de diretórios de reunião de diretório nacional foi numa dessas reuniões de diretor nacional que foi proposta a criação da secretaria de mulheres e aí a, a foi criada na época a gente já tinha o que a gente chamava de é, coordenadoria de mulheres que era um grupo era um grupo de mulheres não tinha direção porque a gente não era não tinha secretária, era uma subsecretaria muito com gente aqui do Rio e de São Paulo, uma outra de outro estado, mas era bem Rio e São Paulo. E aí a gente indicou, na época, uma das componentes da... da como não tinha tido ainda encontro para eleger a secretária, a gente indicou uma pessoa para, temporariamente, até ter o outro encontro, que foi em 97, a gente é, responder pela secretaria na executiva nacional, na, nas reuniões da executiva nacional. Uhum. E vocês sentiram muita resistência, assim, essa coisa do... do... O pessoal comenta muito assim, do próprio ambiente ainda muito machista dentro da, da própria esquerda, do partido. Né? É. É, como, é que, como é que foi assim? Porque, na verdade, olhando para trás, né, até, às vezes até parece natural né, esse, esses avanços, é. né? mas a gente sabe que parece... tudo foi muito muito batalhado, né? Que a, a... É muito quando é meio assim é, é muito parecido com o movimento, o movimento feminista que aí você olha assim as pessoas mais jovens elas acham que todas essas conquistas que as mulheres têm de alguma forma hoje é nasceram do, junto com elas, né? É, nasceram junto com elas. Não teve um bando de mulher lá para trás, Berta Lutz, sei lá mais quem que, que que lutou por isso, que direito a voto, não sei o quê, não, ela já nasceram votando, então com relação a costumes, com relação a tudo isso, as pessoas acham que isso aconteceu, o sistema foi assim, não, não teve outras mulheres outros homens, inclusive que lutaram por isso, né? Sim. A gente, assim, quando a gente começou, a primeira secretária, vamos dizer assim, apesar de não eleita, foi a Nalu Faria, de São Paulo. Uhum. É, ela que ficou respondendo no início, que a, logo que a secretaria foi criada. Mas, assim, encontro, principalmente quando a gente tinha que debater essas pautas específicas, era sempre muito complicado muito por conta do, do, dos militantes nossos da, é, próximos da igreja, e não da igreja evangélica como é muito hoje, mas da igreja católica mesmo. Que tinha muita gente, era muita conversa para provar uma coisinha desse tamanho assim que tivesse a ver com com aborto, com essas coisas todas que é, costumes mais vamos dizer assim, né? Sim. É, coisas que... O que é político, mesmo assim, mesmo quando era para fiscalização de cota, porque, muito apesar dos 30% que existiam, muito Estado, muito município não cumpria aquilo. Então, era reunião em cima de reunião de diretório estadual, de diretório municipal, de diretório nacional, é, para acertar a diretório, para acertar a executiva. E, e muita coisa assim: de que as executivas, mesmo a executiva nacional, tinha, tinha é, é, cota, tinha os 30%, mas as mulheres eram todas, quase, quase que todas vogais. Nenhuma ocupava uma secretaria, e ainda mais uma secretaria importante, tipo finanças. Secretaria Geral, essas coisas assim, né? E, é... é a primeira, é a primeira presidente mulher. Mulher, né? Sim. É. Foi mais fácil eleger presidente da República do que presidente do PT. Né? <risos> <risos> Exato, é... Exato. Okay. Não, né? prefeita São Paulo teve Marta e era um dina. É verdade. É, a gente, algumas das entrevistadas recentes que a gente teve mencionaram também assim dificuldade de lidar com casos dentro do partido, mesmo denúncias de assédio, essas coisas assim uhum. que acontecem. Que... Imagino que isso também possa ter ocorrido é. aqui no Rio também, né? não sei. É. É, a gente, assim, no, no, enquanto eu fui secretária de mulheres, teve muito problema sério de assédio que a gente recebia denúncia. De, de, de São Paulo, de, de, do interior de São Paulo, de muita coisa assim. Eu não sei se as pessoas, porque as pessoas não denunciavam, ou se porque lá denunciavam mais, uhum. entendeu? De dirigente, de... Era bem complicado. E você... Aí você tinha que fazer meio trabalho formiguinha, porque você tinha que ir no ouvido do Zé de Seu, que no ouvido do Luiz Mercadante, que no ouvido do nosso amigo lá falecido, Palocci, é, dessas pessoas assim, que tinham é, mais influência no diretório, do Genuíno, uhum. para poder costurar alguma coisa é, para quando chegasse no diretório não ser aquela confusão danada, porque assim, as correntes mais à esquerda, a população de esquerda, DS, é, era mais fácil essa conversa, mas no, no campo da, da, da, da, da corrente majoritária, era muito mais difícil, até porque um grande número desses denunciados era daí, né? então era, era complicado às vezes. E você ficou então na Secretaria Estadual, inicialmente e depois na Nacional? Eu, mesmo. Fiquei, é, eu fiquei na Secretaria Estadual, eu acho que foi de 95 a 97, por aí. Uhum. Porque aí quando logo, foi. No... Logo no começo, então, né? Logo que ela tinha sido criada, então. É, é foi, foi. Uhum. E aí, é, na Secretaria Nacional, eu fiquei de 97 a 2007. 10 anos. Foram três mandatos, é. Uhum. Porque o primeiro mandato foi 97, 98. Aí o segundo mandato foi, acho que, 99 a 2001... O terceiro mandato, que foi maior, porque incluiu quando o Lula foi eleito. Então, uhum. houve umas extensões de mandato de diretório, essas coisas assim. Então, deu uma esticada no mandato. Teve pede, mudança de estatuto. Tudo isso nesse período, eu diria que de 2002 até 2005, 2006. E uhum. aí teve o... E, Conceição, é, e nesse... É, nesse período, então, que você está na Secretaria Nacional, né, nesses três períodos uhum. aí que você citou, é, o que, que você destaca das principais bandeiras, questões, dificuldades também, com, em, uhum. principalmente em relação à questão de gênero, assim, pensando na vida interna mesmo do partido, assim, que, como que você avalia esse período da sua atuação? Então, como eu já tinha dito para vocês, é... Basicamente, a organização de mulheres do PT era Rio, São Paulo e algumas cidades que não chegavam nem a ser o Estado, de Pernambuco, de, do Rio Grande do Sul, de Minas, assim. Então, o período, a maior parte do, da, da, da, do tempo que eu fiquei na Secretaria de Mulheres foi muito de organização, muito de organização. É óbvio que tinha todo, toda essa coisa do... do, do de, das, das lutas feministas, mas, quando eu saí, em 2007, da secretaria, tinha secretaria estadual em todos os estados do Brasil. Coisa que antes não tinha. Então, foi um período muito de organização. Assim, depois que 50% de, nos diretórios, essas coisas todas, já foram os mandatos posteriores ao, ao, ao meu. Porque a, também a gente não tinha como é, é, reivindicar nada ou, ou fazer nenhum tipo de, de, de, de exigência maior para o partido se a gente não estava organizado. Claro que... O, o, Hoje em dia, tem alguns estados que ficaram... que continuam bem importantes dentro da, da, da militância do movimento Mulheres do PT, e são exatamente os estados que se organizaram primeiro, Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, esses assim. Minas Gerais, eu acho que nem tanto hoje, mas... É um Estado importante. Mas o norte não tinha nada. Norte e o resto do Nordeste, fora Pernambuco, não tinha nada. Então, o trabalho foi quase que esse só, e às vezes sem dinheiro, né? porque hoje, por lei, tem que ter tanto, acho que é 50%, 30% que o TR é o, o, o, o TSE diz que tem que se gastar com, com formação de mulheres, essa coisa uhum. toda. Mas naquele tempo não tinha, dependia do partido. Dependia do partido. Todo ano a gente fazia uma, uma proposta de, de, de orçamento para a Secretaria de Finanças do partido. Todo ano, normalmente, era a gente ganhava, vamos dizer assim, 10% do que a gente pedia. Eu normalmente fazia assim, o que eu achava que eu ia gastar. Aí o pessoal dizia assim, põe mais porque eles vão cortar, mas assim, raramente eles cortavam os meus, porque assim, era tão básico o que a gente pedia, porque aí o que, que acontecia? Quando eu tinha uma coisa importante, um, um, uma atividade importante para fazer, esse tipo de coisa assim, a gente pendia fora daquele orçamento. Aí acabava acontecendo, porque aí tinha que fazer toda aquela conversa, ia Zé de Seu, Aluidina Cadante, sei lá mais quem, sei lá mais quem, Delúvio. e e aí acabava tendo mais algum dinheiro para fazer uma atividade específica, né? Mas então, é, é a luta boa. Claro. Aí você é. pegou, então, ainda você ainda estava na Secretaria Nacional durante todo o primeiro mandato do, do Lula, né? Do Sei Lula. Que foi, saiu em 2007, foi. né? Foi. E como é que foi a mudança, nessa Você perdeu o, o partido que está no, no poder federal, quer dizer, mesmo tanto no, no, no âmbito partidário, né? Como é que isso impactou, né? Porque aí o governo tinha a possibilidade de fazer política pública numa, é, numa escala da É, a gente. Né? A gente é a, a principal uma das principais é, é, é reivindicações nossas em todos os programas de governo do Lula sempre foi que tivesse um, um organismo dentro do governo que cuidasse das mulheres, né? E aí é o Lula criou a, a, a Secretaria de, de Políticas para as Mulheres no, no primeiro governo dele. Né? No, primeiro, no primeiro momento, com a senadora Emília Fernandes, depois com a Nilceia Freire, uhum. no primeiro mandato. Aí isso... Assim, eu sempre fui é, de opinião que é, as coisas são criadas e você não tem mais que deixa quem está conduzindo aquilo a conduzir. Assim, no primeiro momento, quando a Emília Fernandes assumiu, ela me perguntou se eu queria ir para o governo federal. Eu estava com um problema na época porque... Nessa época, o, o, o prefeito aqui no Rio, que acho que era o César Maia na época, tinha chamado todo mundo. Eu ficava na Câmara, cedida para um vereador, para poder ter algum tipo de, de mobilidade. Né? Uhum. Na época era o Edson Santos. E, e o, o, eu não tinha como ficar indo e vindo para Brasília. Quando a Emília chamou, eu digo quer saber, eu vou pegar um período de férias e vou para lá para ver se eu me adapto àquele negócio. Aí fui, fiquei um mês em Brasília, de férias, né, no, no início do, do mandato do Lula, tipo fevereiro, eu acho. Mas, assim, ao mesmo tempo, a, o, o, o partido é, é, é, não podia ficar sem ninguém. E aí tinha, sempre, tinha um, um, uma, uma, uma, umas conversas de, do tipo assim, gente, Zé Seu já não era mais o presidente. Aí, é, eu acho que o Luísa também não estava mais, ficou no governo, não sei. Saíram várias pessoas é, foi quando o Geraldo foi ser presidente e tinha que ter algumas pessoas que ficassem no partido e aí eu fui uma das pessoas que ficou no partido sim eu tinha alguns problemas é, é, particulares meus aqui no Rio que eu tinha uma mãe que estava bem doente na época e também isso isso era outra outra coisa que fazia ser complicado eu, eu mudar para Brasília, né? Brasília uma coisa é você ir numa reunião fazer isso fazer aquilo uhum. aí mas a, a, acabou que a relação a Emília não, não ficou muito tempo a relação da gente do movimento de mulher do PT com ela foi meio complicado Aí acho que teve problemas no governo lá, acabou que o, o Lula trocou para Nilceia, que era daqui do Rio, uhum. com quem eu já tinha alguma relação por causa... Porque na época do governo da Benedita, os nove meses que a Benedita foi governadora, eu trabalhava, eu trabalhava na, na chefia de gabinete dela, eu não era chefe de gabinete, eu trabalhava com, com a chefe de gabinete. E aí, assim, a Nilceia era a reitora da UERJ na época, e, então assim, a gente acabou se conhecendo por ali. E aí a relação com ela, como secretária de de, de Políticas para as suas mulheres do governo Lula foi bem tranquila, bem razoável. E, e, e, e eu, assim, eu cuidava do partido. Se tinha alguma reivindicação para o governo, a gente conversava, mas eu não ficava lá enchendo o saco, vamos dizer assim, da, da pessoa que era do executivo. Hum. É mas assim as pautas eram pautas que a gente tinha nossas coisas que foram as conferências a lei Maria da Penha várias coisas encaminhamento dos, dos projetos de aborto o legislativo tudo isso assim eram propostas que a gente do PT sempre defendeu uhum. então dava dava para ver avanços né assim, sim sim isso, teve uhum. muito assim as coisas estão retrocedendo hoje, né? mas ah. teve muito avanço no, no governo Lula, nos dois governos Lula, com relação à política de mulheres. Assim. A, lei, a Lei Maria da Penha é a coisa assim, mais visível que é dessa história toda. Né? Sei que eu... Tá, joia. E aí, em 2007, você, você saiu e você falou que depois disso você está só como militante, né? é? 2007, assim... Pelo estatuto, as pessoas só podem ter dois mandatos. Né? Eu, na realidade, quando o estatuto foi, foi, foi aprovado, eu ainda poderia ter mais um mandato, porque eu estava... Era o, o mandato último, né? o último uhum. que eu fiz. Mas, como o estatuto valia dali para frente, eu ainda podia ter o um mandato, mas eu não queria mais. <risos> era muito tempo muito tempo aí eu eu aí a gente elegeu outra secretária uhum. mas assim tem é, tem mais sido militante de lá para cá agora essa época de pandemia assim mesmo trabalho eu tô para me aposentar na prefeitura a mesmo trabalho eu tô em, em teletrabalho né Sim. porque eu tenho mais de 60 anos Aí é porque na prefeitura do Rio, eles botaram todo mundo, a não ser quem assinar um termo, quiser, porque quiser ir trabalhar lá naquele lugar, todo fechado, <risos> com possibilidade de pegar a Covid. Mas aí eu trabalho em casa, eu, a gente faz isso, Zoom, eu e o... Agora mudou um pouco, porque a gente, eu trabalhava... É, no, no, no governo anterior do Eduardo Paes, o vice era o Adilson Pires, que é do PT. Uhum, né? uhum. E aí a gente... Quando eu fui para lá, eu trabalhava em outra área da prefeitura, aí eu fui para lá. Aí a gente, ele criou a Subsecretaria de Direitos Humanos, que não tinha, tinha um núcleo de direitos humanos na Secretaria de Assistência, que, foi, que ele assumiu como secretário. E, e aí a gente... Tinha um grupo bom de trabalho lá na, na Secretaria de Direitos Humanos que foi se deteriorando no governo Crivella, mas restamos ainda uns quatro ou cinco de nós. Agora, é, é, nesse governo Eduardo Paes, ele tirou a Subsecretaria de Direitos Humanos da Secretaria de Assistência e levou para a Secretaria de Governo. Então, não é mais a gente. Então, a gente está cada um num canto agora. <risos> Bem mas como eu tomei meio para me aposentar, tirei, vou tirar, estou tentando tirar férias esse mês, agora em fevereiro de, de final de fevereiro e depois entro com meu pedido de aposentadoria e uhum. larga isso, chega. E bom, então você teve uma, essa né, é mais situação. É nas redes sociais, muito. Né? É claro, claro. Está então, ótimo. E gente Jean, você quer perguntar alguma coisa mais específica desse período mais, mais recente? É, não, eu acho que eu queria fazer uma pergunta mais geral, Alexandre, não aquela de balanço geral, assim, né, do, do, uhum. do, do Brasil, mas eu queria, saindo um pouco do, da questão das mulheres, propriamente dita, eu queria perguntar para a Conceição como ela é uma militante do Rio de Janeiro né, e está desde o início dos anos 80, né, acompanhou a vida do partido aqui durante todo esse período, eu queria te pedir para fazer um comentário geral sobre essa trajetória do partido aqui no Rio de Janeiro, tentando entender as particularidades, né, as dificuldades, né, vamos dizer assim, em comparação com outras capitais. Né, o, o PT nunca conseguiu se constituir efetivamente aqui como um partido forte como Sim, é em outras capitais. O Rio, capitais. Sim, o, Rio é, é, o PT no Rio não é um partido forte. É, os momentos em que a gente teve de, de, de, de êxito foram momentos é, pequenos e, sei lá, meio do nada, tipo a candidatura da Bené em 92, né? que a gente não... Mas eu acho que ele foi... Hoje eu acho que o PT do Rio... A minha avaliação é de que é muito ruim. As direções, é, tudo mais, eu acho muito ruim. É Assim, minha opinião... Olha, eu fui do Diretório Municipal, eu fui do Diretório Estadual do Rio, dos dois. É... Mas, assim, tinha um, um outro... Eu posso estar sendo preconceituosa ou algo assim, mas eu acho que tinha um outro viés, um outro jeito. As pessoas, da época em que eu fui dos diretórios, é, era uma discussão mais forte, eu diria assim. Hoje, assim, principalmente, eu diria... É, do governo, de quando a gente. É, a Benedita foi vice do Garotinho. Ou antes, eu, assim, acho que foi no mesmo ano, né? Na realidade, a intervenção foi porque era para fazer aliança com, com o Garotinho, não foi? Uhum, foi. Do, do, do Vladimir Palmeira, foi, né? Foi. Eu acho que daí para cá só piorou, só piorou. Só piorou. Assim, juntou com isso o fato, eu falei mais, mais, é, antes, de que é, uma parte grande do PT do Rio é, e uma parte não só grande, como importante até, a gente não pode dizer que não, foi para o PSOL, foi fundar o PSOL. É, uma coisa é você... você no início, no início a gente brigava muito, tinha muita luta interna. Hoje, ao contrário, eu não vejo luta interna. Eu acho que isso fez o PT do Rio bem fraco, bem fraco. Eu não vejo, assim, saída para a gente aqui. Eu estou olhando assim, muito de longe agora, porque eu não estou muito na militância partidária direto. Eu, assim... O povo me põe nos grupos, nesses grupos todos de WhatsApp que tem de, de, de partido. A maioria são de mulheres, mas assim, do PT nacional, que eu ainda estou num no, no, no grupo de, de discussão, do, do, do, das mulheres do PT nacionalmente. Mas aí a gente vê assim a, a, o PT de Mulheres do Rio. Eu tenho um grupo que eu estou, que é da, da primeira zonal que eu faço parte, que eu faço parte não, que eu voto né, nela. Assim, as discussões são de um nível que eu fico boba, boba, boba. Eu, eu acho que a gente precisa se reinventar, talvez, não sei. Principalmente aqui no Rio, eu não sei, como eu não tenho ido muito para... Na época eu era secretária, eu ia muito para fora do Rio, mas como eu não tenho ido muito, eu não sei dizer se, se, se tem esse mesmo... Se as pessoas pensariam o mesmo do PT nos seus estados, né? Mas eu, assim, aqui eu acompanhando de longe, fui votar, mas... Como a gente vota agora, por, no, o, você acaba votando, na última eleição, você, você, a gente não votou direto para presidente. A gente votou nas chapas, né? que fizeram um encontro, que elegeram uhum. presidente. O a último a pede do PT foi um uma pede assim, meio meia-bomba. Aí, assim... Como você não está, você, nominalmente, é de uma corrente, mas você consegue, quando você está de fora, não está na militância direto, olhar os problemas que, que as correntes causam, e que tem as correntes, né, cada uma. E aí você pode se posicionar... É... Ah, eu acho que aquele cara que não é da minha corrente ele está com a posição mais correta. Assim, eu não consigo entender por que, que o Vadir Damus, por exemplo, que foi candidato a, a presidente do PT do Rio, não é ele o presidente e é uma outra pessoa que a gente nem ouve falar. Assim, eu Acho que se o PT não se der conta dessas coisas, é, é complicado. É complicado. Eu nem sou uma pessoa que era contra a, a coisa lá do Congresso, a o apoio do, do, do, da bancada para o candidato lá do Rodrigo Maia, apesar de achar que nenhum deles presta, né? mas assim, o que, é que você faz, assim, junta? O povo fala muito de bloco de esquerda. O que é bloco de esquerda que não seja o PT e o PSOL ali na, na Câmara? no meio do, do, do, da, da, da, da, da discussão da eleição do presidente da Câmara, o PSB, por exemplo, o principal nome do PSB, que é o prefeito de Recife, estava apoiando o outro, e o partido dele apoiando o daqui. Como é que você pode fazer um bloco de esquerda assim, com esses partidos que teoricamente são de esquerda, mas não são tanto assim, PDT, PSB rede esses partidos é, é, é complicado eu acho até que o PT tinha que ter feito o que fez mesmo não sou contra não mas é é muito complicado e assim não dava para sair no fim até a véspera da eleição ontem de manhã eu vi a gente comentarista que é ligado ao PT esse povo de esquerda que tem blog, falando ah, o PT que tem que sair, tem que apoiar a Erundina, não tem nada, gente. Tem que apoiar nada. É. É tão e, mas con... o Rio precisa. então um contexto mudar muito mundo. difícil também, né? Assim, fazer muito, política muito, muito. Nem acho que assim, frente ampla, é, frente ampla. Como é que você faz frente ampla com esse povo de DEM, de PSDB, de, de... Não faz. E a gente sozinho, com essa esquerda, porque o PSB e o PDT não são partidos de esquerda, hoje em dia não são mais, não. Até o PCdoB, se você olhar bem, é complicado. mas vamos ver como é que a gente anda. <risos> Jean, você quer fazer a, a pergunta do encerramento? então Faço, ah, sim, claro. É, na, é, Conceição, a gente faz sempre essa última pergunta para todos os entrevistados, né? para a gente poder também ficar falando muito do passado, né? mas tentar tocar um pouco nessa conjuntura do presente. Né? E como o projeto tá, foi inspirado nos 40 anos do PT, a gente pede para o entrevistado fazer um, um, um balanço, assim, de forma geral, né, dessa, de, nessas, nesses 40 anos de história do PT, os erros e acertos, enfim, um pouco meio nesse caminho, e a perspectiva futura do partido, assim, como que você enxerga? Assim, é, erros foram muitos, né? porque a gente não tem como não comentê-los, né? Assim, houveram alguns acertos que é, todo mundo no PT achava que era erro, tipo assim, o Zé Alencar, vice-presidente do Lula. Eu estava na, na, na, na convenção e que aprovou o Zé de Alencar, o Zé de Alencar foi vaiado, e assim, o Zé Alencar foi o melhor vice-presidente que, que a gente teve. É... Mas eu acho que hoje, hoje a gente, talvez, é, nessa última eleição, para vereador, principalmente para vereador, houve um, um, um grande número de, de, de vereadores e vereadoras jovens e, e trans, e, e, e abertamente é, homossexuais e lésbicas, assim pessoas assim mais jovens nessa nessa nessa o PT está ficando um partido muito velho né não que as pessoas mais velhas tenham que não ser mais das direções não ser mais candidatos nada assim porque assim o, a, a, o juntar as coisas acho que é muito importante. Mas eu, eu, eu gostei bastante da, da, da última eleição de algumas candidaturas jovens e, e, e, e não, não convencionais, vamos dizer assim, que foram... Uhum. que aconteceram em vários municípios do país, em vários... É, é, não só na região sudeste, que costuma ser, vamos dizer assim, mais progressista, teoricamente, mas no Nordeste, no Norte, é, várias mulheres, várias candidaturas é, que eles chamam hoje de. de é, é, são é, candidaturas. Aquelas pessoas que juntam um grupo e aquilo é uma candidatura. Sim, os coletivos, assim, né? Coletivas, é, é uhum. exato. É, de repente são caminhos que a gente pode seguir, né? Uhum. Assim, algumas coisas que é, o PT é, teria feito, é, que para fora do PT as pessoas é, colocam como erradas, como as alianças, é, as alianças com, com, com os partidos que a gente fez tanto com Lula quanto com Dilma, não tinha como não fazer para ganhar a eleição, não tinha como não fazer. Assim, talvez é, durante os governos Lula e Dilma é, o PT tivesse tido é, mais, mais é, sido mais firme, vamos dizer assim, mas como ser? Se os grandes nomes do PT estavam lá naquele, nos governos, principalmente no primeiro governo Lula. Né? A gente, muitas coisas que a gente podia ter mudado, tipo feito reforma política, várias coisas assim, a gente acabou não, não, não conseguindo mudar. Isso talvez tenha andado em alguma dessas coisas que estão aí. Mas eu acho que a gente mais acertou do que errou. Acho que hoje em dia, é, hoje em dia, pós Lula e Dilma, pós-governo Lula e Dilma, pós PT até 2016 ou, ou um pouco antes, a gente precisa se refazer mais do que fazer críticas a esse passado, que eu acho que acertou mais do que o presente agora. Meio isso.